Saudação, internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. Hoje estou aqui com Júlio Riei para jogar Unreal Tournament. É isso mesmo. E se liga que já começou. Vai sim, valendo. E ação. Eita, eu vou morrer antes do... do... <risos> Tem... Se pular for pra fora tem aquele, aquela parada do... Toma, o primeiro já foi. Da, da gravidade do NET. Caramba. Sai, sai de mim. Vai matar o coisa. Sai, sai, sai. Falta aqui. Lá vem ele. Ha! E o bom E aí, quer jogar também? Então, link na descrição do vídeo Acesse o nosso servidor do Discord Caramba Cuidado com o Quando eu vi, meu filho, será? Eu não podia nem respirar, né? Uhum. Ah, meu espera aí. Opa, campo de força. Opa, sai pra lá. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais gente como esse? Então, não esqueça do like. Mentira, <risos> velho.